Uh, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. Hoje, dia 28 de março de 2022, uh, eu vou ministrar o estudo, uh, cujo nome eu coloquei, ande com Deus e tu uma benção Eu vou orar para iniciar esse nosso estudo, para colocar diante do Senhor esse momento que nós teremos com Ele agora. Amado Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento, eh, clamando a Ti, Senhor, que o Senhor venha tomar conta de todas as coisas aqui nesse lugar, que tudo que venha ser ministrado aqui venha ser da Tua vontade, do Teu Santo Espírito, Senhor, que nada venha ser do homem, que tudo venha ser da Tua verdade, que o Senhor venha nesse momento a tocar o coração dos meus irmãos para que eles possam Está atento ao teu, ao teu ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço e te louvo pelo que o Senhor fará nessa hora. Amém. Então, meus irmãos, essa frase que muito provavelmente a maioria de nós, se não todos, já conhecemos, né? Que foi uma ordem que Deus deu a Abra Abraão, Abrão, né? Posteriormente, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mas nesse momento que ele recebeu essa instrução, essa ordenança uh, de ser uma bênção, ele ainda era Abraão, porque, Abrão porque ele estava na terra de Ur. Né? Nós vamos ler, eu vou começar então lendo Gênesis 12, vou ler o 1 e o 2, onde então uh, nós temos essa, essa ordenança do Senhor para Abraão, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, uh, nós sabemos que anteriormente Deus já havia feito aliança com Adão no Jardim do Éden, posteriormente fez uma aliança com Noé e essa aqui então do Velho Testamento foi uma aliança que Deus fez com Abra Abraão, né? É. Sendo a aliança que permaneceu uh, até a vinda de Jesus, todos os fatos que se sucederam após uh, tiveram início nesse momento aqui quando Deus pediu para Abraão sair da terra de Ur, né, e ir para uma terra que lhe seria mostrada. Uh, Abraão confiou na palavra do Senhor, por aquilo que ele sentiu, né, e obedeceu. Uh, daqui a pouco nós vamos ver aqui que houve um, um já houve um, um pequeno equívoco, vamos colocar assim, né, na atitude de Abraão, na hora que ele... É, saiu da terra de Ur e, é, Que Deus falou para ele assim ó, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai Mas ele levou consigo aqui é, Partiu, pois, Abraão, aqui no 4, né? como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Então Ló era é, sobrinho de Abraão. né? É, a gente vê depois, mais na frente, que as coisas começaram a dar errado e Abraão teve que se separar de Ló. É só uma observação que vai ser importante, assim que a, a gente é, vai usar, que eu vou usar no, no estudo. Então, assim como Deus chamou Abraão, né, Abraão, que não conhecia o Senhor, assim Deus chamou a cada um de nós. E no momento que Ele nos chamou, Ele nos chamou também para sermos uma bênção. Né? Nós uh, temos assim o, o, uh, a determinação, vamos colocar assim, assim como Deus determinou para Abraão, né? Ele determinou para cada um de nós que nós, andando nos caminhos do Senhor, venhamos a ser uma bênção né? nós devemos ser uma bênção uh, onde nós colocarmos a planta do nosso pé porque nós devemos expressar a Cristo, né? nós devemos expressar aquilo que nós temos recebido de Cristo e transmitir para os demais né? então eu, eu fiz aqui uma pequena colocação assim de onde nós devemos ser uma bênção né? e e uh, de uma forma bem sucinta assim de qual deveria ser a nossa atitude em cada uma dessas situações né? na igreja né porque os mandamentos eh, dentro dos mandamentos ou dentro da, da, daquilo que nós somos ensinados pelo Senhor nós temos Deus né amar a Deus sobre todas as coisas colocar Deus em primeiro lugar a nossa família e o nosso trabalho então são nessa ordem que Deus determina a importância que nós devemos dar para as coisas na nossa vida. Então, na igreja, nós devemos nos colocar à disposição do corpo e permitir que Deus cumpra o propósito que Ele tem em nossa vida. Então, se nenhum ministério se manifestou ainda, se ainda nós não fomos chamados para nenhum serviço, ou uh, nós achamos que... Talvez a gente não tenha ainda um ministério, nós estamos orando é, para que os dons se manifestem através de nós, mas nós devemos nos colocar à disposição. Essa é a forma, a primeira maneira que nós estamos servindo a Deus né, na igreja. Na nossa casa, na nossa família, né, que é também uh, uma pequena igreja, porque Jesus deve ser o cabeça, né? Então, assim, ó, na nossa casa, na nossa família, como que nós vamos uh, poder trilhar o caminho de ser uma bênção? Exercendo a função determinada por Deus em sua palavra. Sendo Cristo o cabeça do lar, o homem exercendo sua autoridade com amor e a esposa sendo a coluna do lar. Né? De forma bem sucinta, assim, é isso. Uh, no nosso trabalho e no nosso convívio social, onde nós estamos... Uh, a maioria de nós, eu diria que 95% de nós, está envolvido com pessoas do mundo, está envolvido com as coisas do mundo. Né? Uh, nós temos, assim, por missão, vamos colocar assim, né? além da missão de evangelizar, e aqui entra uh, essa, essa situação do evangelismo, porque nós, através do nosso testemunho, nós estamos uh, evangelizando. Né? Se nós agirmos adequadamente, se nós adequadamente de acordo com aquilo que nós temos sido ensinados pelo Senhor, né? então, dando um testemunho de Cristo, sendo o sal da terra e a luz do mundo, conforme a palavra nos ensina, certamente nós estaremos evangelizando porque as pessoas vão olhar para nós, vão ver Cristo em nós, vão saber que tem algo diferente em nós. E certamente vai despertar a curiosidade é, dessas pessoas, em algum momento ou outro. E é, como nós já sabemos, né, Deus nos mostra as pessoas que nós devemos orar, as pessoas que nós devemos jejuar, Uh, a pessoa que nós devemos evangelizar naquele momento, mas de uma forma assim bem bem geral, assim, uh, tanto no nosso trabalho como no nosso convívio social. Uh, né? E essa seria, então, a nossa a nossa primeira maneira de agir, dando o testemunho de Cristo, sendo sal da terra e a luz do mundo. Então, nós, como Abraão, como eu já falei, né? nós fomos chamados para ser uma bênção. Nós somos as cartas vivas do Senhor, né? Isso já foi pregado muitas vezes, né? Contudo, muitas vezes, né? Nós não agimos uh, da maneira adequada. Da maneira adequada para o Senhor, né? Nós não somos uh, da forma que nós temos sido moldados para ser, né? quando nós chegamos na igreja tem aquela passagem do vaso do, na mão do oleiro nós somos quebrados Deus vai fazer o oleiro vai fazer um vaso novo ele não vai arrumar esse vaso que nós éramos no mundo ele quebrou o vaso o vaso precisa ser refeito né e como é que nós vamos como é que isso vai ser feito isso vai ser feito através da nossa transformação nós vamos ser transformados daquela criatura do mundo, que tinha todos os defeitos possíveis e imagináveis, em alguém que busca andar nos caminhos do Senhor. Então, uh, nós, assim, vou fazer uma correlação com Abraão, né? Abraão, na sua caminhada, ele também teve alguns percalços, antes de atingir a plenitude da comunhão com Deus, né? Que a palavra, assim, eu, eu creio que determina que foi no momento que ele uh, teve o filho, teve o filho da promessa, né? Teve Isaac e Deus pediu esse filho para ele. Naquele momento ele já tinha compreendido que uh, o Deus que ele estava servindo era Senhor de todas as coisas, porque se não fosse por Deus ele jamais poderia ter tido uh, o filho que ele teve, né? A esposa dele tinha mais de 100 anos na época, ele bem mais. né? É. Então, ele compreendeu, mas antes disso, é, ele passou por algumas situações que a Bíblia nos mostra, né? assim como no caso de Ló, quando Deus disse, sai da tua parentela, Deus, Deus deu uma ordem para ele sair sozinho mas ele levou o sobrinho junto ló né e depois teve que se separar né? e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe uh, assim também quando ele houve fome lá onde ele estava né na terra uh, em Canaã onde Deus mostrou para ele e ele foi para o Egito a primeira vez né que Abraão teve no Egito é, a primeira ou a única vez que Abraão esteve no Egito. E ele mentiu, né, dizendo que Sara, é, que era Saraí, e depois Deus também mudou o nome dela para Sara, né, é, que era irmã dela. E o faraó, e deu é, a esposa para o faraó é, para que ele não fosse morto, ele combinou com a Sara, só nós vamos chegar aqui, vamos dizer que são irmãos, porque senão nós vamos morrer. E aí Deus, a gente já sabe, né? Quem conhece a história, Deus advertiu em sonho o faraó que não tocar em Sara. Esse então foi foi uma foi um dos momentos em que Abraão uh, agiu fora do propósito do Senhor, né? Assim como quando Sara sugeriu para Abraão que tomasse a sua escrava, Agar, né, e tivesse um filho com ela, é, quando nasceu Ismael, então, e gerou também um problema, e depois Abraão teve que expulsar Ismael do meio do povo, né, expulsou Ismael e Agar do meio do povo, porque... É, Ismael muito possivelmente talvez fosse até matar Isaac né? isso é o que a palavra nos mostra né? então assim, o que aconteceu com Abraão que ele caiu, se equivocou é, a gente está chamando de equívoco mas no fim das contas foram pecados que Abraão cometeu porque ele estava agindo ainda como ele não servia plenamente o Senhor, né? Ele ainda tinha os medos naturais dele, ele ainda tinha os conceitos naturais dele, que ele ainda empregava na vida dele, né? Assim como nós hoje, né? O que aconteceu com Abraão não é diferente do que acontece com nós, né? Nos dias de hoje, o mundo, ele nos oferece uma gama de distrações e prazeres, né? O famoso buffet de Satanás, que o pastor Celso prega seguidamente aqui, né? Mas nós precisamos negar a nossa carne e nos voltarmos para o Espírito, mantendo diariamente a nossa comunhão com Deus. É somente através dessa comunhão que somos capazes de ser uma bênção. Né? Nós não, por decisões nossas, ah, que porventura possam estar ligadas ao homem adâmico, né, o primeiro homem, aquele antes de conhecer o Senhor, essas decisões elas não vão é, nos levar para o caminho que Deus determinou para nós, porque a palavra nos ensina que o, os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. E os planos de Deus, via de regra, não são os mesmos planos que nós temos. Né? E o que, é que nós necessitamos assim, para que nós possamos uh, andar, de forma reta o tempo todo uh, diante de Deus e, po e possamos atingir esse estágio que Deus já determinou para nós assim como determinou para Abraão né? uh, claro irmão nós, nós, nós uh, temos que ter uma realidade assim nós talvez até muito provavelmente nós venhamos a pecar mas nós temos que ter uma luta diária para nos afastar do pecado, porque a palavra ensina que uh, o único momento, né, ou a mão de Deus, ela não está encolhida e nem o ouvido de Deus está fechado para ouvir a nossa súplica, a nossa oração. Mas a palavra diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então quando nós pecamos, quando nós caímos, até o momento que nós confessamos o nosso pecado, até o momento que nós refazemos a aliança com o Senhor, nós estamos separados de Deus novamente. Nós voltamos à condição anterior à que nós temos hoje, né? de ter comunhão plena com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, porque nós confessamos Jesus, nos batizamos. Então, tem três situações, assim, né? dentro desse estudo, que, que assim, é, são necessárias, é, talvez, Existem outras situações, mas essas três coisas assim, eu creio que são fundamentais para que nós possamos ser uma bênção conforme já foi determinado por Deus, né? A integralidade, né, da nossa relação com Deus, ter uma relação plena com Deus, ter uma relação total, né? Uma entrega total, não não uma meia entrega, não uma entrega é, da boca para fora, entregar realmente o nosso coração para Deus. Obediência, né, a obediência ao ensino de Deus e a perseverança, né, que foi o, o, o norte assim, que o Senhor trouxe para esse ano, para a nossa congregação. Então a integralidade né, significa nos entregar por inteiro. Muitas vezes a gente não é uma bênção e, consequentemente, não somos abençoados pelo Senhor, porque não buscamos a Deus de todo o coração. Jeremias 29, 13 diz assim, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como que nós vamos amar a Deus? Deus nos deu a oportunidade de nos relacionarmos com ele. Isso é precioso demais para ser desperdiçado. Mas como nós vivemos num mundo hoje de é, muita informação, muita confusão, é, muitas distrações, nós muitas vezes não é, agimos, não nos programamos, não colocamos como uma coisa determinante ter Deus em primeiro lugar. E isso ocorre muitas vezes sem nós percebermos. Vou dar um exemplo assim. Por exemplo, né, uh, as primícias. Né? A primeira coisa que nós devemos fazer uh, quando nós acordamos é buscar o Senhor, é colocar o nosso dia diante de Deus é agradecer a Deus por mais um dia, é nos colocar no presente de Deus, é ter contato com a verdade dEle, para que nós possamos ir para o nosso trabalho, para a nossa vida, uh, com, o alimento na, com o alimento espiritual que nós necessitamos diariamente, assim como era o maná né, no deserto para o povo de Deus. Isso não tinha como se alimentar num dia e guardar para o próximo. O maná apodrecia. Assim, nós também precisamos nos alimentar de Deus todos os dias. Eu quero ler uma palavra com os irmãos que está no livro de Tiago, e nós vamos a, analisar ela, é, que ela fala bastante sobre essa questão da integridade integralidade do nosso relacionamento com Deus. Né? Em Tiago 4... Do versículo 7 até 11 diz assim, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Aflugi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando quando Tiago escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, é colocar a Deus em primeiro lugar acima de todas as outras coisas. Nos sujeitar a Deus, aquilo que nós ouvimos na pregação, aquilo que nós ouvimos no estudo, aquilo que nós ouvimos em todas as circunstâncias que nós temos contato com a Palavra na casa do Senhor, né? Uh, ou numa ministração que nós venhamos a assistir, uh, sempre tendo a consciência de que nós todos aqui que pregamos, os pastores, os irmãos, nós somos homens também, né? nós podemos estar equivocados, então a gente sempre coloca tudo na presença do Senhor, se alguma coisa uh, não teve, não te desceu uh, adequadamente. Ora para Deus e pede para Deus te revelar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Uh, nós procuramos na palavra a verdade do Senhor, mas o que testifica dessa verdade é o Espírito Santo que habita em ti e habita em mim. Então é necessário que nós tenhamos convicção daquilo que nós estamos ouvindo, que é a verdade do Senhor e que é para nós, né? E para tanto nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós temos que nos sujeitar a Deus. E Deus vai nos revelar também se alguma coisa não foi colocada de maneira correta ou adequada. Né? E depois essa passagem fala assim, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Uh, quando nós fomos chamados para a vida de igreja, para a vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, Uh, iniciou uma batalha espiritual. É, essa batalha espiritual, ela não é opcional. Ela vai existir na nossa vida até o dia que nós formos recolhidos ou até o dia que o Senhor voltar. Né? Nós vamos ter uma batalha espiritual, porque nós deixamos de fazer parte de um exército, do exército das trevas, do exército de Satanás, e passamos a fazer parte do exército do Senhor. Deus nos transladou das trevas para a luz, conforme a palavra dele nos ensina. Então, uh, o resistir ao diabo é quando as distrações do mundo, quando as, uh, esse buffet de Satanás se apresentar para nós, nós precisamos sim ter realidade de que nós estamos numa batalha e que nós devemos optar pelas coisas de Deus, né? Uh, Abraão, ele não se tornou uh, miraculosamente uma bênção quando Deus determinou que ele seria uma bênção. Ele ele teve uma caminhada, ele teve tropeços e ele teve esforço. E a, a nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. A palavra nos ensina que o reino de Deus é conquistado por esforço. Já foi pregado, né, uh, Assim como está na palavra também, que nós temos que ser violentos conosco mesmo para que a nossa carne seja abatida e nós possamos deixar o Espírito de Deus fazer aquilo que precisa ser feito em nós, que nós sejamos verdadeiramente transformados para chegar nessa condição de ser uma bênção, de poder ser abençoado. Nessa vida e na, e na vindoura, que é o grande anelo que todos nós temos, que é estar com Cristo na eternidade. Né? Então, continuando, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então nós temos que orar. Nós precisamos nos chegar a Deus, colocar uh, todas as coisas que nos afligem, que nos incomodam, as nossas tentações, os nossos pecados... Uh, tudo aquilo que acontece conosco, né? Nós precisamos colocar diante do Senhor. Se nós precisamos de uma, se nós precisamos de uma direção para alguma coisa na nossa vida, seja em qualquer um desses locais que eu já mencionei, na igreja, em casa, no trabalho ou na nossa vida social, a gente coloca diante do Senhor. E Deus, a seu tempo e com a sua sabedoria, vai nos responder. Uh, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre limpai o coração então para nós purificarmos as nossas mãos aqui a palavra fala né? pecadores né? nós todos somos pecadores né, irmãos? nós não vamos assim uh, a palavra nos ensina que nós somos os santos né? nós somos os santos, mas mesmo sendo santos nós devido ainda a possuir a natureza a dâmica, a primeira natureza nós pecamos, nós Muitas vezes tropeçamos em muitas coisas. Mas a partir do momento que isso nos é revelado, que o Espírito nos incomoda, nós devemos confessar os nossos pecados, conforme eu acabei de falar. Né? Afligi-vos, lamentai e chorai. Então, essa, esse afli, nos afligir, nada mais é do que a nossa luta contra a carne, que eu também mencionei há pouco, o esforço, o se negar, até perdeu o prazer nas coisas do mundo, aquilo que antes era uma coisa que era importante para nós ou que era significativa para nós e aquilo deixa de ter importância, porque na verdade não tem, realmente não tem. E nós, se ainda não temos essa consciência, o Espírito Santo vai trazer... Através da, da luz, da palavra, das ministrações, daquilo que os irmãos vão ouvir na caminhada espiritual, essa realidade vai passar a ser palpável na vida dos irmãos. Né? Eu tenho convicção plena disso. Porque, é, conforme a palavra também nos diz, né? tudo aquilo que nós, que nós temos, possuímos, possuímos, é, fazemos que não é para Deus é refúgio Deus não quer isso Deus quer que nós estejamos na posição que Ele determina e que a bênção venha dele é, nós vamos ler aqui no próximo versículo né é, na verdade é, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza então Acabei de falar, né? Um arrependimento daquilo que está fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós temos que ter realidade plena de que só o Senhor pode nos abençoar e nos dar vitória em qualquer área da nossa vida. A mais importante delas, assim, é, com certeza, é a espiritual. E Deus quer nos abençoar naturalmente. Deus quer que nós tenhamos uma vida de paz na nossa casa uma vida de alegria com a nossa família. Deus quer que nós tenhamos uh, prazer em tudo aquilo que nós venhamos a fazer no nosso trabalho, na nossa vida, mas desde que nós estejamos dentro do propósito de Deus. Se nós saímos do propósito, isso é impossível que aconteça. Porque, como eu acabei de mencionar, é, isso não serve para Deus, né? O ânimo dobre impede o cristão de agir de maneira abençoada, né? de agir da maneira que Deus espera. Uh, o que é ter um ânimo doble, né, irmãos? Esse eu acredito que seja o motivo pelo qual todos nós, uh, uns mais, outros menos, mas o ânimo doble, ele... Ele basicamente é ter duas vontades ou ter uma vontade e acabar fazendo a outra, né? É, Sem constante naquilo que nós vivemos, né? É, esquecer das decisões que nós já tomamos da nossa vida com Deus, né? Na, naquilo que nós já determinamos para nossa vida. É, nós muitas vezes esquecemos daquilo que nós determinamos, que na verdade não foi determinado por nós, nós simplesmente estamos ouvindo a ordenança de Deus e obedecendo. Né? Em Mateus 6,24, Jesus fala claramente sobre, sobre essa questão, onde diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui fala as riquezas, as riquezas, irmãos, elas não são necessariamente riquezas naturais, riquezas, o ouro, são riquezas naturais, mas não palpáveis, talvez não seja Uh, o dinheiro, o carro, a casa, muitas vezes são riquezas que, que estão na nossa atitude, no nosso orgulho, naquilo que nós achamos que representamos, ou naquilo que nós não queremos largar. Né? Coisas que nós uh, mantemos, que a gente traz do mundo, traz uh, esse lixo do mundo e, e, e quer manter ele. Nós queremos viver uma vida com Deus uh, arrastando um saco de lixo. Né? isso Deus o Senhor fala abertamente que não é possível a nossa riqueza, aquilo que, que nós tínhamos no mundo que era importante para nós nós temos que compreender que alguma assim, talvez muitas coisas que os dons que Deus nos deu é, de fazer determinadas coisas que vão servir no reino amém, essas nós vamos manter agora as outras coisas elas são refúgio, né, então uh, voltando a essa correlação né, de Abraão conosco, Abraão só foi abençoado por Deus quando passou a ter um coração inteiro diante do Senhor, ou seja, uh, enquanto Abraão vacilava, né, teve esses tropeços que a gente já mencionou, que eu já mencionei, uh, Ele não, ele não teve uma comunhão plena com Deus e não recebeu a bênção plena. Mas depois que Ló foi embora, que Agar uh, e Ismael foram embora, que Abraão uh, determinou que eles saíssem do meio do povo, quando Deus pediu Isaac, o filho da promessa, e Abraão não titubeou, foi lá e entregou, né, iria entregar, Deus não permitiu que isso acontecesse. Né? Ele passou a ter comunhão plena com o Senhor e passou a ser abençoado. E Deus prometeu para ele que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. E isso se cumpriu hoje. Abraão agiu por fé, creu nas promessas do Senhor não titubeou na coisa mais difícil que ele tinha para fazer, que era dar o filho da promessa. E a partir desse momento, ele passou até então, ele se entregou totalmente ao Senhor. Ele pensou, bom, Deus me deu, Deus está me pedindo, eu vou fazer o que Deus me manda. Porque uh, se Deus quiser, Deus vai ressuscitar, vai me dar outro filho, vai... Deus vai fazer da maneira que Ele achar melhor. isso é... É, inquestionável, vamos colocar assim, Deus sempre vai fazer da maneira dele. Aquilo que nós pensamos ou determinamos para a nossa vida sempre precisa estar na direção do Senhor. Né? Então, a primeira coisa, assim é ter integralidade de comunhão com Deus. né? Buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que é o que diz no, no primeiro mandamento. né? É, a segunda parte, então, é a obediência. Né? É, em Mateus 21, 28, Mateus 21, 28 Jesus é, falou uma parábola, né? a parábola dos dois filhos. Eu vou ler rapidamente para os irmãos. É, Mateus 21, 28, então diz assim. E que vos parece, um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade, vos digo que... Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Então, aqui teve, teve uma situação onde um dos filhos disse que iria obedecer, né, que ele iria fazer e não fez. E o outro disse que não faria, se arrependeu em seguida e fez. Né? É, óbvio aqui que Deus está falando de nós, né, irmãos? É, nós fizemos um voto no dia que nós conhecemos o Senhor de buscar a obediência. É, consciente ou inconscientemente, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, né? Ele é nosso Senhor, por conseguinte, como nosso Senhor, Ele determina aquilo que nós devemos fazer. Portanto, nós devemos andar em obediência ao Senhor. Nós é, podemos até ser rebeldes com a nossa natureza adâmica se manifestando muitas vezes e pensar que não faremos ou, que, ou agimos de uma forma equivocada, mas nós vamos lá, confessamos o nosso pecado e... Voltamos para o caminho, né? voltamos para a porta estreita. Né? O caminho é estreito e a porta é apertada. A gente volta para esse caminho. Ao passo que nós, todos os dias, determinarmos para nós mesmos e para Deus que nós vamos obedecer e nada mudar na nossa vida, não muda nada realmente. Né? Não, nada vai acontecer, isso não é, o, o que sai da nossa boca não interfere em nada naquilo que que Deus vai fazer na nossa vida nós precisamos modificar o nosso viver de acordo com aquilo que o Senhor o nosso Senhor determina para nós né? então estar em obediência é isso é fazer aquilo que que o Senhor determina. Faça o que Deus mandar, sem duvidar. Assim como Abraão saiu da terra dele, cometeu alguns equívocos, assim como nós cometemos hoje, mas ele não duvidou, ele foi. Né? Assim como quando ele atingiu a plenitude da relação dele com Deus, ele também não duvidou, quando Deus pediu Isaac. Né? E por último, então, a perseverança, né? que inclusive foi o tema que foi a direção que o Senhor trouxe esse ano para a congregação né? uh, para nós agirmos dentro daquilo que Deus tem determinado para nós sermos uma bênção onde nós estivermos né? onde a gente colocar a planta do nosso pé e para também sermos abençoados porque se nós formos uma bênção para o Senhor se nós estivermos na direção se nós formos a carta viva né? se nós formos o sal da terra, se nós formos a luz do mundo, Deus vai nos abençoar, Ele quer nos abençoar. O, o que impede Deus de nos abençoar são as nossas atitudes, é não permitir que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele quer fazer, é guardar os nossos tesouros, é arrastar esse saco de lixo que a gente traz do mundo. Vamos jogar fora, irmãos, o saco de lixo. Uh, talvez eu seja um pouco forte, mas assim eu... Quero dizer para os irmãos que nós devemos orar para ver se nós estamos fazendo isso ou não. Uh, talvez nós não... Muito provavelmente, aqueles que cometem esse equívoco, não é proposital. É inconsciente. Mas acontece bem mais do que nós gostaríamos ou imaginamos. Todos nós precisamos colocar a nossa vida, não importa em que estágio, da nossa caminhada espiritual, nós estejamos, nós precisamos sempre colocar nossa vida diante do Senhor. O pastor Celso prega aqui, é, ou pregou algumas vezes, não nos tenhamos por aprovados. Né? Nenhum de nós pode nos ter por aprovado diante do Senhor. Nós sempre precisamos buscar, se nós atingimos algum patamar que nós consideramos é, um, um patamar de obediência, um patamar de perseverança, um patamar de integralidade na nossa relação com Deus mesmo nesse momento nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus e uh, ver, perguntar para o Senhor o que que Deus tem para nós naquele momento porque assim como a palavra é viva e eficaz, a vida do cristão um irmão pregou num estudo um tempo atrás o cristão ele, ele não para é impossível para nós que nós venhamos a parar no estágio que nós estejamos. Ou nós vamos retroceder ou nós vamos andar. Se nós pararmos, nós estamos retrocedendo automaticamente. Né? E isso é sério, isso é muito sério. Então a perseverança, né? em Romanos 12, no versículo 1, uma palavra bem conhecida dos irmãos, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E que não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Então Nós sempre devemos colocar Não importa em que estágio nós estejamos A nossa vida diante de Deus né? Em 2 Coríntios 10 versículo 3 ao 5 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas, fortalezas, derribando todos, todos eles, né? Uh, e... Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Né? A nossa versão uh, não é exatamente assim, mas é, é isso que... Então, Abraão foi perseverante no seu propósito. Né? Fez uma longa caminhada de Ur até Canaã, teve momentos difíceis, teve vacilos, assim como nós também... Temos momentos difíceis, muitas vezes até desanimamos na caminhada, mas, irmãos, uh, Deus precisa, eu sempre digo assim: que não é na bênção que nós somos transformados, na bênção ninguém é transformado. O pastor Tadeu pregou no culto de domingo, não foi porque a nossa vida estava maravilhosa que nós chegamos no Senhor, não foi porque estava toda uma maravilha, porque nós estávamos. Uh, felizes e plenos com todas as coisas que nós chegamos no Senhor, nós chegamos pelo mover de Deus na nossa vida que causou dor suficiente para que nós reconhecêssemos que nós precisávamos de Jesus Cristo na nossa vida, e esse foi a primeira manifestação, essa foi a primeira manifestação do amor de Deus na nossa vida a dor que nós sentimos para ter esse encontro com Jesus Cristo, que esse encontro venha a ser integral, que ele venha a ser pleno, que o nosso coração seja de Cristo e que se nós temos dificuldade, nós venhamos a aclamar, nós venhamos a orar, nós venhamos a jejuar, para que isso seja uma realidade, porque isso hoje é o que vai nos trazer paz, felicidade, esperança, né? Todos nós queremos estar na glória com Cristo Jesus. Todos nós queremos estar na Nova Jerusalém. Né? Tem um louvor que diz né, que eu vou caminhar nas ruas de ouro. Né? A palavra nos diz que as ruas na Nova Jerusalém serão de ouro. Quem não quer caminhar nas ruas de ouro? Ah, o próprio Senhor vai iluminar a Nova Jerusalém. Não vai precisar mais do sol nem da lua. Amém, irmãos? Então... Uh, nós devemos ser fiéis a tudo aquilo que nós aprendemos, temos convicção plena, o Espírito testificou com o nosso espírito de aquilo que é, que é a verdade, de sermos fiéis até o fim, até o dia que nós formos recolhidos, ou o dia do Senhor. E esse dia, muitas vezes nós somos jovens, muitas vezes nós temos meia-idade, nós muitas vezes nos enganamos, né? Ou Satanás nos engana e nós permitimos esse engano. De que nós ainda temos muito tempo. Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Se isso é só o Senhor que sabe. Então, nós temos, assim como o Senhor tem pressa de fazer a sua obra, né? Nós todos sabemos que nós temos vivido assim, estamos vivendo muito provavelmente os últimos tempos. É, muito provavelmente não, nós estamos vivendo os últimos tempos, nós só não sabemos quanto tempo é o último tempo. Né? Nós estamos na, na iminência do avivamento, né? nós temos tido provas físicas de que o avivamento está próximo de ocorrer. Então nós devemos perseverar e devemos consertar a nossa vida com Deus, o mais hoje nós não devemos esperar, nós não temos tempo para esperar. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Né? Então, para que nós venhamos a ser uma bênção de uma forma geral, nós precisamos ter integralidade, ter comunhão plena com o Senhor obedecer as suas ordenanças sem duvidar, saber que aquilo é o melhor para nós. Uh, a nossa inteligência perto da inteligência de Deus, irmãos. Eu não preciso dizer, né? E perseverar, irmãos, perseverar na comunhão, perseverar na leitura da palavra, perseverar em estar na presença do Senhor. Porque é isso que vai nos levar a ser uma bênção, a poder, talvez, trazer pessoas para o Senhor conforme a vontade do próprio Deus, né? de sermos as cartas vivas do Senhor, de uh, cumprir o mandamento de Deus que é que o Senhor deixou, né? de pregar o Evangelho a toda criatura e, e em todos os lugares e que Deus possa estar conosco nessa, nessa jornada sempre. Né? Em nome de Jesus. Então, a bênção de Deus não está sobre coisas, lugares ou situação. Ela está sobre a nossa vida. Deus nos escolheu para ser uma bênção. Deus quer que sejamos uma bênção nas mãos dEle, não por nós mesmos, por nós mesmos nós não podemos ser uma bênção. Então, quando nós chegarmos nesse lugar, além de nós sermos uma bênção para os demais, Deus vai ter, vai realizar o desejo dEle que é o de nos abençoar. Amém? Que nós possamos ter esse anel no nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus. Eu vou orar para encerrar. Creio que era isso que o Senhor tinha para liberar no estudo de hoje. Amado Deus e Pai, eu quero nesse momento te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, com cada um de nós, nessa noite. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha a revelar para cada um dos teus filhos aquilo que é para cada um deles. É... Que o Espírito Santo que habita em nós venha a nos tocar, para que nós venhamos a nos mover na Tua direção, Senhor. Que a nossa comunhão possa se intensificar contigo, Pai amado, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ter realidade de que a comunhão contigo é a coisa mais preciosa que nós temos nessa vida, Senhor. E ter realidade também que o Senhor quer fazer uma obra através de nós, na nossa vida, nos transformar e que nós venhamos a ser uma bênção onde nós colocarmos a planta do nosso pé e que o Senhor também tenha o desejo de nos abençoar. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por esse momento, Pai amado, graças eu te dou. Amém e amém.